Então hoje vamos dar continuidade ao nosso seminário, design de Ambientes, e, e hoje temos como convidada a Mariana Vasco Costa, que tem formação em Arquitetura, formou-se na Faculdade de Arquitetura de Lisboa e posteriormente fez o curso de Cerâmica e Projeto Final no Arco, e Sim. é onde hoje dá aulas. E portanto Sim. o seu trabalho é muito nesta, não digo fronteira, que não é bem fronteira, mas é muito mais na cerâmica e na relação que tem com, com o espaço construído e com a arquitetura. Mas eu não vou falar muito sobre o trabalho, porque a Mariana está aqui, portanto é ela que, que nos vai mostrar as suas obras e depois teremos sempre aquele momento de discussão no final da apresentação e, e é isso. E muito obrigada por teres vindo. Obrigada, Eucélia. Estão-me a ouvir? Pronto. Bom dia a todos, eu sou a Mariana, tenho muito gosto de estar aqui convosco. Uh, vou, vou só aprofundar um bocadinho mais esta coisa do... Eu tenho formação em arquitetura, acabei o curso com 23 anos. Fui trabalhar para Londres, onde fiquei 4 anos. Depois estava um bocadinho desanimada com a profissão e voltei para Portugal um pouco à procura de, outro, de outra coisa. Eu gostava de quase de ser empreiteira e pôr as mãos na massa. Não me interessava nada à parte de estar em, em, em escritório e por isso procurei alguma coisa mais ligada às artes, onde fui encontrar a cerâmica. Eu fiz três anos de curso de cerâmica de autor no Arco, depois fiz projeto individual em artes plásticas. E o percurso que eu fiz no Arco foi sempre... Enfim, o Arco é uma escola de artes e o departamento de cerâmica tinha uma tradição de cerâmica de autor, de contentor, mas que eu achei que tinha um potencial grande para neste, neste espaço híbrido entre as artes plásticas e os crafts. E, e eu acho que foi aí onde eu sempre trabalhei neste... neste um pouco um trabalho quase de investigação e de quebrar fronteiras que a cerâmica poderia ter e, e é isso que eu venho um pouco apresentar aqui. No arco depois acabo por ser, o sou responsável do departamento de cerâmica e por isso, sendo eu a pessoa que, que está a orientar o departamento, é um caminho que o departamento está a ter agora e, e o resultado dos trabalhos dos alunos tem sido muito esta, nesta zona que, que eu acho que tem trazido muita criação para a cerâmica e muito, muito desenvolvimento, muita inovação no sentido de artes plásticas e crafts, não tanto no sentido tecnológico, industrial, enfim. No entanto, eu também, como vocês, alguns devem saber, eu trabalho bastante em indústria. Eu. Pronto, vou começar a mostrar imagens para isto não ser uma seca. E, e é isso. Isto é o. Este, m MABC são as minhas letras iniciais, eu meu nome, nunca gostei muito do meu nome e por isso é que agora estou a tentar, mas enfim. Uh, vou passar à primeira imagem. Isto é uma, uma peça que eu fiz em 2014 e é apenas um bloco de cerâmica, vidrado, cheio de imperfeições e falhas, em que eu considero que foi um momento importante do meu trabalho porque hum, revelou tudo aquilo a que eu estava à procura, que era como vocês sabem, a cerâmica: se vocês aprenderem cerâmica com alguém, a primeira coisa que aprendem é a construir em oco, as peças não podem ter rachas, as pessoas, até às vezes, tocam para. E, e quando aprendem a vidrar, é tudo, é tudo perfeito ou seja, a, a busca da perfeição e do, do todo do objeto ir com, de acordo com as regras da tradição cerâmica é uma coisa muito pesada no, no ensino. E eu fiz isto três anos depois, já sabemos cheio com a cerâmica. Isto é uma peça maciça, eu cozia estas peças. Não sei se vocês têm experiência de forno, alguns não? Mas pronto, alguns têm, ainda bem. E pronto, isto são co cozeduras que eu procurei desenvolver para mim própria, de 14 horas até chegar aos 500 graus, enfim, 12 meses a peça a secar para permitir que eu conseguisse fazer peças maciças, porque era importante para mim o peso da peça. Era importante que visualmente ela fosse pesada, mas quando eu pegasse nela também tivesse esse peso. Aqui é outro bocado de peças. Isto são peças pequenas à escala da mão, sim. Mas é como que É com chamote. Estas. Mas podem perguntar que eu vou explicando os materiais. Aqui também há uma aplicação de um vidrado, já de maneira super, já com pouca água, enfim, todo desmanchado. Mas eu achei que, desde o princípio, havia aqui qualidades plásticas. Isto já ainda no sentido de, de, das artes plásticas e da investigação artística que eu, que eu queria explorar. E por isso é que estas peças são tão importantes. Para mim, era muito mais neste caminho que eu queria fazer o meu trabalho do que numa coisa mais perfeita. E isto é outro exemplo. E pronto, o desenvolvimento destas peças teve, teve a ver com o desenvolvimento do vidrado também. Eu sempre fui muito... o vidrado sempre foi uma coisa que me fascinou e detraiu. eu E é uma coisa super complexa, que vocês sabem, é, é uma coisa muito química, que não, vocês não estão a ver o que é que estão a fazer, têm que usar receitas. E eu precisei de conhecer a, a fundo o que era isto do vidrado, da variação de cores, então construí estas... 150 peças de barros de cores diferentes, há barra vermelha, há barra branca, há barro rosa, porque eu precisava de ver como é que a cor reagia em cada cor, enfim, é tudo trabalho de pesquisa. E depois, sempre também houve uma coisa, eu tenho formação em arquitetura e a peça de mesa, ou a peça pequena, nunca nunca foi satisfatória para mim, eu precisei sempre de ver as coisas a uma escala maior. Eu acho que se calhar muitos de vocês têm essa sensibilidade, enfim, eu acho que, quando uma pessoa é arquiteta não se contenta com, não sei, depende, mas no meu trabalho eu procurava sempre essa maior escala, mostrar o vidrado numa escala maior. e, e Enfim, eu tinha fornos pequenos no arco relativamente, depois havia um forno grande em que eu pensei, vou construir peças que me permitam ver isto a escala maior. E não usei moldes de gesso desta vez, usei moldes de madeira porque era uma coisa... Eu não, eu não queria construir peças iguais e por isso permitia-me fazer várias coisas ao mesmo tempo. E fui construir, isto é tudo é grejo com chamote. Há uns que são barro vermelho, fiz uma estrutura dentro das peças e depois comecei a construir estas peças quase modulares mas onde aplicaria depois o vidrado. O trabalho de ateliê é sempre um trabalho em que uma pessoa navega um bocado no escuro. É como, como se fosse um cientista à procura de qualquer coisa. Eu, quando trabalho, nesta altura, não sabia qual ia ser o resultado final. Isto é uma coisa que eu acho muito importante. Eu fui formada na, em arquitetura e havia sempre a importância do conceito por trás. E uma pessoa seguia o trabalho tentando não se desviar do conceito. Depois de estar no arco e de ter outra, outra realidade, percebi que o ensino do arco foi muito mais enriquecedor para o meu caminho do que esse, esta coisa de termos que sempre falar do conceito e defender o conceito até ao fim. Porquê? Porque quando lidamos com materiais, eu acho que temos que ter um certo tipo de sensibilidade para abrir caminhos. E acho que, tudo bem, temos que ter uma ideia inicial, temos que ter um propósito, mas no caminho acontecem muitas coisas para as quais termos, temos que estar atentos. Isto é uma, uma questão de dar atenção ao processo, e o processo é muito importante para a criação, e, e se o resultado final não for aquele com que nos produtos à partida, para mim não é não é, não é é um erro, por sua vez até pode ser um, uma mais-valia, porque acho que se tivermos muito de ideias fixas não vai acontecer nada, porque acho que é no contacto com os materiais e no projeto que as coisas vão pensando, e até concretizando, e, e as descobertas se vão fazendo. E acho que qualquer criador com quem vocês falem vai falar do processo e da importância de, desta, destes momentos. Uh, o que eu vos vou apresentar agora neste slide é o resultado final das peças, ou seja, estas peças já foram apresentadas como obra de arte, eu estava em curso avançado de artes plásticas, para a cerâmica, isto era. Isto, nas pessoas da cerâmica, isto era completamente ao lado, não, ninguém aceitava buracos, rachas, imperfeições, mas eu achei que isto tinha que existir e por isso é que comecei a fazer o meu caminho neste sentido. Hum, qualquer uma destas peças, isto, a primeira vez que saiu do forno, não era nada disto. Era uma peça cheia de manchas, em que eu pensava, não, isto tem que ir outra vez ao forno, não está conseguida, tem que aumentar o patamar final para o vidrado fundir, ou seja, tudo isto deu muita luta e muito trabalho e até chegar a um resultado. E depois, o que, é, o que é importante neste caminho de uma pessoa apresentar um trabalho em série é que nós pensamos nisto também como uma composição final e em que começamos a fazer uma cor, de repente é importante que haja uma peça sem vidrato, de repente é importante que haja uma amarela porque senão a coisa fica muito monótona ou seja, as peças trabalham individualmente, mas trabalham como conjunto também e, a, e o trabalho é mostrado desta maneira, mas, mas é um desenvolvimento contínuo de, de observação, de interiorização, de pensamento, de dormir sobre o assunto, pensar o que é que falta, e só e, e devo dizer que, enquanto eu fiz isto, fiz para aí 50 outras peças deste género. E eu própria não sabia como é que as havia de mostrar, foi também com a ajuda dos tutores da escola e dos professores, porque às vezes estamos tão submersos no trabalho que não conseguimos ver de fora. E isso é uma coisa que eu acho que também tem que se ter em conta: sozinhos às vezes não conseguimos, e é preciso ajuda e pessoas em quem confiemos para mostrar o trabalho. Isto foi a exposição de final, foi uma exposição de outono, não foi a exposição de bolseiros e finalistas exposição de outono do Arco, onde normalmente mostra o terceiro ano, e enfim e foi o trabalho assim mais marcante que eu fiz nessa altura que depois deu origem a outras coisas. Vou só mostrar-vos, por curiosidade, as peças que eu fiz em paralelo com aquelas. Eram estas, que eu primeiro tinha pensado fazer uma torre de peças, um bocadinho inspirada num artista que é o Richard Deacon, que trabalha muito em cerâmica, é artista plástico. Mas depois estas peças acabaram por ser mostradas isoladamente numa galeria. E aqui também tive de ter ajuda para perceber que não era uma torre. Que era que Enfim, são decisões que se vão tomando e o trabalho vai desenrolando. Mas só para terem uma ideia, é isso. O que eu queria, no início deste trabalho, era fazer uma torre com variação de vidrado. Hum... Pronto, agora fazendo aqui um parênteses, o vidrado, como vocês notam, é uma base do meu trabalho. eu Demorou-me algum tempo a perceber que tipo de vidrado é que me interessava. Há muitos vidrados, há cristalinos, há muitos efeitos que se podem criar. Mas era este vidrado básico, que eu considero muito simples, que é apenas pegar numa ferita e misturar um óxido que existe muito nas fachadas portuguesas, no azulejo biselado, que há, nas caldas há imensos exemplos maravilhosos, e que foi sempre um, um efeito que me atraiu, porque aquilo parece água, parece tem uma profundidade aquática mesmo e uma qualidade vítrea, e depois brilha ao sol, depois muda de cor consoante o dia. Enfim, isto era uma tradição muito presente em mim, não sabia eu na altura, mas era, um, era uma coisa muito forte e por isso é que eu queria trabalhar com este tipo de vidrado. Em paralelo com isto, eu... eu acho que... eu tenho aqui em paralelo porque, pronto, as minhas apresentações são um bocado o que eu estou a pensar. Mas isto, isto é a minha mesa de avaliação do primeiro ano do curso de Cerâmica. Eu era arquiteta e, e sempre fiz coisas modulares. Eram os chocolates que eu repetia, enfim, esta, esta necessidade de repetir um objeto Sempre foi uma coisa muito importante lá está, para conseguir, conseguir ter uma escala, uma, uma escala arquitetónica ou escultórica, enfim. E comecei por copiar aqui, vocês veem, eu posso apontar, estes, estes aqui, estes hexágonos, são uma cópia de um trabalho do, de um artista que é o Olafur Eliasson, que foi sempre uma grande referência, que ele fez para um edifício do ao ando. E eu era maravilhada com isto e pensei, como é que ele conseguiu aquela forma? Então fui copiar, isto foi o primeiro trabalho que eu fiz em cerâmica, fui copiar, tirei o molde, apliquei este vidrado, que era igualzinho ao dele, e depois fui pesquisar um bocado o que é que o vidrado faz, quando é côncavo, quando é convexo, enfim. Andei para ali a devagar e a perceber este impacto do vidrado. Mal sabendo eu que isto ia também ser parte do meu trabalho. Mas o que foi interessante foi que como vocês devem saber, primeiro que uma pessoa consiga levar um trabalho para produzir em fábrica leva algum tempo. As fábricas não estão propriamente abertas a, a aceitar artistas ou ideias, e, enfim, acham que somos todos loucos. Eu, na verdade, fui um pouco, eu fui percorrer as fábricas todas do país à procura de quem me quisesse produzir e eles mandavam-me porta fora e achavam, e eu, de facto, eu próprio estava um bocado sem saber onde é que eu estava. Estamos a falar em 2009, aqui, 2009-2010, não sei se vocês já estavam aqui a estudar, mas estávamos em plena crise, em Portugal. Metade das fábricas do país estavam a fechar e eu achei que havia um potencial enorme nisto, mas eles não, não, não... Coitados, estavam com outras preocupações, eu acho. Mas, mas enfim, o que é que aconteceu? Fiz uma exposição no arco onde mostrei estes azulejos e tive um arquiteto com bastante visão que me disse Mariana, vou-te querer ter os teus os teus azulejos no meu trabalho. E correram -se seis anos até conseguirmos con con concretizar qualquer coisa. Ou seja, isto foi em 2009, 2010, e o primeiro trabalho surgiu em 2015. Enfim, vocês imaginam, apresentei para aí quatro, cinco trabalhos diferentes para tentar desenvolver só pedia que eles pagassem a produção, mas mesmo assim as coisas não avançaram, não pelo projeto em si, mas depois os projetos não avançavam, enfim era uma, uma, uma altura de grande estagnação. Aqui também trago os dos meus primeiros azulejos também modulares. Eu sempre quis, assim como queria quebrar as barreiras da cerâmica, queria quebrar a coisa do azulejo. Eu sou de obra, não é? Eu sei, eu tive experiência em obra como arquiteta e e percebi que os azulejos podiam ser encaixados uns sobre os outros, não podia, não precisava de ser uma coisa apenas posta, e então podiam gerar sombras, efeitos, sei lá, comecei lá a divagar um bocado. E, e também na primeira exposição que fiz no arco mostrei este pequenino friso, que representava tudo o que eu gostava, que era o vidrado com variação, que eu acho que a indústria ainda atualmente segue um caminho que é completamente oposto à riqueza que nós temos no nosso país, que é um caminho da, da indústria assertiva, ou seja, digamos que não é permitido haver variação de um azulejo para o outro para ficar tudo igual, e às tantas parece que temos azulejo de casa de banho pelo país inteiro, nas fachadas, que eu acho uma, uma pena, tendo em conta a tradição azulejar que temos, a riqueza que temos nos monumentos, no palácios, do Mosteiro de Alcobaça, aquela cozinha, se forem lá contar, tem centenas de pantones de branco, por isso, enfim, não percebo. E por isso, quando faço um trabalho, vou contra aquilo que eu não percebo e faço uma coisa para mostrar a riqueza de fazer inverso. E isto mostra um pouco essa vontade. Aqui, olha, não sei bem, eu, esta coisa do azulejo, eu sabia que aqueles... Não sei, eu sempre tive assim, umas ideias vagas do que é que eu queria fazer em azulejo. Sabia que não gostava muito de azulejos quadrados, porque... Me, enfim, eu tive algumas influências em, em arquitetura islâmica, aquelas igrejas têm azulados todas as têm azulejos de mil feitios e fazem uns, uns movimentos e enfim, como eu sabia que era caro produzir em fábrica, eu tinha que ter alguma coisa que desse várias possibilidades. E tendo, tendo como inspiração umas, uns tapetes. Hum, como é que é? Indígenas americanos, aquilo vem em livros de artesanato americano, uns tapetes que têm os losangos. Por acaso podia ter trazido a imagem, mas que têm os losangos que às vezes estão direitos, às vezes estão assim, e às vezes estão assados. E aquilo faz umas figuras. Eu pensei, bem, um losango é uma, é uma forma que permite muitas possibilidades. E de repente, claro, todos os sítios onde eu olhava, só via losangos. Eu pensei, vou fazer um losango. E pronto, e puxei-lhe um bico muito simples apenas porque não queria fazer uma figura afastada como os hexágonos que tinha feito anteriormente, mas queria, queria sombra, queria reflexo, e daí esta altura, que para mim foi importante, que era passar do azulejo relevado a um azulejo tridimensional para gerar mais assunto. Isto tudo, eu falo sempre em termos plásticos, eu costumo dizer que o meu material de trabalho né, são os azulejos, são reflexos, sombras, brilho, cor, tudo isso é a minha matéria. E daí fazer sentido de eu fazer esta altura no azulejo, isto fui eu em casa, lá fiz na cozinha onde eu, onde eu trabalhava e fiz esta primeira forma, de onde depois fiz eu moldes à mão, isto sou eu a trabalhar, sou péssima, não tenho nenhum jeito para fazer coisas bem feitas mas está tudo representado aqui, não é? Esta coisa do... do... Enfim, porque isto é, é tudo uma pesquisa eu... Queria ver como é que o losango funcionava com o vidrado mal aplicado. Claro que isto numa parede ia ficar horrível, porque ia ter várias cores e iria interferir muito com o, com o losango, com o padrão. Mas foram os meus primeiros... Eu acho, acho isto um bocado uma caixinha de joias ou de repassados, porque tem este caráter e, Enfim, os, por exemplo, os azulejos em bico são... Foram feitos em madeira e, de repente, está a textura da madeira, estes também. Isto tem um bocado de inspiração também, como é óbvio, na Casa dos Bicos, em, em trabalho em pedra, que existe há um, um momento na Rua da Rosa que tem umas pedras esculpidas em bolas. Enfim, eu ia ao Palácio da Pena, via todos estes elementos eu pensava por que não se faz azulejos? Isto, azulejo é tão óbvio para mim. E, e isto só se faz em pedra e em, em cidades europeias também, enfim, em metal, há muita coisa. E pronto, achei, tem, tem, alguém tem que fazer isto, mas, mas pronto, tinha que também conseguir. Estes azulejos mostrei, aqui mostra um pouco a, a possibilidade de padrão que pode acontecer, muito simplesmente, isto é um barro vermelho, como vocês podem ver. Aliás, eu vou voltar para trás só para vos mostrar que estes primeiros losanglos foram feitos em barro rosa, porque, nesta experiência dos vidrados eu sempre soube que preferia uma cor aplicada sobre um barro com cor do que uma cor aplicada sobre um barro branco. Isto era uma coisa mesmo forte para mim, porque as fachadas portuguesas que tinham mais caráter, a meu ver, eu ia lá ver e a chacota era sempre barro rosa. Mas havia muito poucas fábricas a trabalhar com este barro. Ou trabalham com barro vermelho muito mais escuro, ou trabalham com faiança e igreja. Ah... Hum... E por isso eu fiz estes testes assim, e o primeiro painel que fiz, que foi tendo, tendo como base estas peças, foram feitas em barro rosa. Vou só explicar. isto Eu não fiz isto sozinha. isto Eu tive o apoio, não sei se vocês conhecem, a Marta Galvan-Lucas, do Estudo das Caldas de Rainha. Quando toda a gente nas fábricas me dizia, não, vai dar uma volta, ela já estava dentro de algumas fábricas, eu, eu comecei a trabalhar com ela, por acaso foi engraçado, ela foi ao arco porque queria dar aulas, etc. E eu disse, olha, não, não consigo dar aulas, mas mas tenho aqui um projeto que talvez possamos fazer juntas. E ela apresentou-me um oleiro que trabalhava com este barro e depois apresentou-me uma fábrica que trabalha em inglês, que é a Amasso, onde eu desenvolvi os meus primeiros trabalhos. O oleiro é o João Coelho, que é na Moita linha em Alves barrota Rota, onde eu continuo a ir trabalhar, porque enfim, são pessoas de cabeça aberta, em que aceitam desafios e que não há, de facto, muito. Claro que hoje em dia todas as fábricas, não, não quero ser arrogante, mas há muitas fábricas em quererem trabalhar comigo, mas mesmo assim é muito difícil, porque a cabeça das pessoas é super complicada e eu, infelizmente, também não tenho grande paciência para muita coisa. E então é importantíssimo trabalhar com pessoas que nos entendam e que tenham o mesmo tipo de linguagem, porque senão estamos a remar contra a maré e é... então as dificuldades multiplicam -se. Mas, pronto, este foi o primeiro painel eu mostrei, foi engraçado, porque eu era muito preconceituosa ainda sou um pouco em relação a isto dos azulejos e das artes plásticas. Eu estava a fazer, isto já foi em e, sim, 2014, 15, eu estava a fazer um curso avançado de artes plásticas e eu, eu dizia ao tutor do departamento, eu tenho mesmo a fazer isto, porque isto era o primeiro projeto que estava a aparecer. Aliás, eu estava a desenvolver isto para o restaurante louco que foi onde eu fiz o meu primeiro projeto, e para uma fachada. E eu não podia perder a oportunidade. Então, como trabalho de curso, também fiz isto. E o Manuel Castro Caldas, que é o diretor da escola, disse mas porquê que tu não porquê que isto para ti não é o teu trabalho de finalista? porque eu disse, mas isto são as de ali, qual é o problema? Tipo, deixa-te de... de preconceitos e mostra isso. Então, isto foi mostrado na exposição de bolseiras e finalistas. E foi o início de, um, de muita coisa que aconteceu, que eu vou tentar mostrar aqui. Não sei se tu, estou -me a estou me a acompanhar. <risos> então pronto. O um... Loco. Isto foi a, parede, a primeira parede que eu fiz. Eu, Deixem-me só dizer, eu estava nesta exposição, eu devia estar grávida para aí de oito meses do meu, primeiro, do meu segundo filho. E a vida complicou-se a partir daí, porque eu, lá está, aos 28 anos, mudei de profissão, conheci o meu marido, tivemos filhos, tudo isto foi feito com um enorme esforço, mas muita alegria também. louco eu estava tipo de repouso, porque não podia andar, quando quando eles fizeram o assentamento. Isto foi um processo complexo, eu ainda não tinha a segurança que tenho hoje, o cliente não gostou das primeiras amostras, então tivemos... Eu queria um vidrado branco sobre o barro vermelho. Ele não gostou porque via-se muito na aresta, então eu tive que lhe dar um engobe para ficar mesmo branco-branco. E felizmente fiz este trabalho com o arquiteto João Tiago Aguiar, que foi o mesmo arquiteto, que me disse seis anos antes eu quero trabalhar contigo. E foi a concretização de um trabalho que depois acabou por ser premiado em Londres. Aí o meu filho já estava cá fora o meu marido obrigou-me a ir a Londres que eu, é que eu mandei três imagens para Londres a dizer, tipo, eu faço tudo um bocado assim e de repente eles dizem que eu sou nomeada e eu bem, tipo, aquilo de repente os voos foram acontecendo o meu marido obrigou-me a ir dois dias antes de receber os prémios nunca pensei lá fui eu com o bebé atrás três meses enfim, dar de mamar o tempo todo, me dá fralde e eles dizem, da winner is you. e eu, eu não estou a acreditar lá fui ao enfim isto... Hoje em dia pode parecer uma coisa, mas foi uma coisa muito importante no meu trabalho porque validou uma série de coisas que eu estava a fazer. Um reconhecimento internacional é importante. A mim, que queria ser artista, às vezes fazia algumas dúvidas de... Eu não sou designer, este é um prémio de design. Fazia muitas questões, mas foi muito importante. E, e não só este prémio, como depois outros que voltaram a acontecer a nível do país e a nível pessoal, dá uma segurança e um, uma confiança. Eu sou, era uma pessoa muito... ainda sou, tenho algumas inseguranças, mas tinha muita insegurança no meu trabalho e quanto mais nos validam, mais nós temos força e coragem para ir em frente e para confiar na nossa intuição. E no fundo o prémio ajudou a isso, a, não querendo dar assim grande destaque. já dei. Uh, ah, deixem-me só explicar. Em paralelo a esta parede, quando eu tinha feito aquela exposição dos paralelepípedos, queres fazer uma pergunta? Diz. Porquê que vermelho e não da Porque eu queria. Não, eu não queria. O cliente é que quis. Eu, ao início, eu queria um barro um vidrado branco sobre um barro vermelho. E para dar aquela tonalidade que às vezes existe na parede de Alcovás, etc. E o cliente não gostou. E então eu tive que dar um engobe. E também, não tenho... Não... Porque eu estava a meio do... Ah. Isto Estamos a trabalhar com entregas, com prazos, com pagamentos, com seja, a pressão de fazer um projeto de arquitetura é, é tudo a contratempo. Eu não tinha tempo de mudar nada. Segundo, não conheço nenhuma fábrica que faça porcelana sem empenos para a arquitetura com quem eu tenha trabalhado. Podia ter ido para a Vista Alegre, podia enfim... Mas ainda não tinha acesso, nem... Como, como vos disse... Os nãos tinha recebido no país inteiro, por isso eu, eu acho que nós somos aquilo que também, as nossas circunstâncias. E a minha circunstância naquela altura era aquela, eu tinha que agarrar aquilo da melhor maneira com, com as ferramentas que tinha. Não tinha, é isso, hoje em dia posso escolher um trabalhar, na altura não, eu trabalhava. E pronto, mas ao mesmo tempo que fiz este projeto, na exposição onde eu mostrei os paralelepípedos que vos mostrei, eu, a medo, tinha posto assim uma imagem dos azulejos, de umas composições que eu fazia no meu site. Sempre a medo, por sempre com medo de ser copiada, aquelas coisas que nós temos diariamente. E teve graça que um amigo meu foi à exposição e disse: Ah, mas estava à espera de ver aqui uns azulejos que tu puseste no site. E eu: Não, os azulejos são outra coisa, o meu trabalho é este. E ele: Ah, mas é que eu tenho ali um prédio e gostava de fazer. E olha, desenho de tudo, faço de tudo, só precisas de pagar a produção. E ele. Enfim, ele lá foi pagar a sua produção milionária, que ele achava milionária na altura, e era. Tão milionária que, vocês vão-te reparar, eu fiz, adaptei a, a escala da peça do Louco. Eu no Louco, isto é, é importante, mesmo tendo trabalho, no Louco eu achei que aquilo tinha uma série de imperfeições, nomeadamente a escala do azulejo. Eu acho que quando nós trabalhamos em arquitetura, isto foi uma coisa que me disseram logo no primeiro ano no Arco, foi, pensa na escala deste objeto quando vai para a arquitetura. Porque uma coisa é vocês terem um objeto na mão, outra coisa é vocês verem na parede. E é importante ter parede, é importante vocês circularem várias vezes, é importante ir ao sítio para ver a cor, para ver a escala do objeto. São coisas super importantes no, no, no construir a arquitetura. Aqui, eu fui lá várias vezes com o azulejo e percebi que tinha que aumentar o tamanho do azulejo, comparativamente ao do louco. E, e achei que numa fachada tão pequena a atenção ao pormenor e ao detalhe era essencial. Como é que eu poderia aplicar uma estereotomia de azulejos tridimensional, não tendo muitos cortes? Aqui, este azulejo está perfeito na junção de um edifício com o outro, não é? e é quase, quase que são os detalhes que desenham uma fachada? Claro que eu aplico a superfície aqui, aqui tenho um azulejo inteiro, e depois, isto é produzido em fábrica, eu não podia estar aqui a fazer mil ou também tamanhos diferentes para isto bater tudo certo. Então, tive que arranjar uma métrica e depois, por coincidência, quase, mas desenho meu e do arquiteto. Atenção, isto são sempre tra, trabalhos feitos com arquitetos e o arquiteto é, é o meu parceiro no desenho de, uma, de qualquer fachada. A autoria do projeto é deles, eu só estou a aplicar um, um padrão numa superfície que, que normalmente está já pré-definida. E por isso a exigência deles também é muito importante. E tive a sorte do Pedro ser um arquiteto super exigente e que disse bater tudo certo. Há aqui alguns defeitos que eu posso falar depois. E depois, aqui houve a necessidade de fazer uma peça de remate que eu achei. Nas minhas peças não há cortes e não queria que aqui aparecesse uma superfície sem nada. E então pedi, pedi à fábrica que me fizesse uma peça que fosse o losango mais metade deste losango e bateu na perfeição, e aí se definiu a fachada inteira. Como eu não gosto de peças cortadas tridimensionais, fiz sempre peças iguais em plano, para fazer remates. Para... Achei que a Câmara nunca me ia licenciar a altura da cabeça ter azulejos, e por isso achei que as fachadas tridimensionais deviam começar a partir de certa altura, e aqui batia certo com o desenho da janela. E pronto, aqui, enfim, isto foi... Um momento, aqui também, também, ainda estava de barriga a ver os homens a fazer o assentamento, aqui já não, não tinha que estar em casa e foi muito importante começar a ver o trabalho em arquitetura. Isto muda tudo, não é? Nós, enfim, isto é, uma pessoa está a desenhar no um ateliê, constrói a fábrica, mas ver isto, e principalmente num plano de parede, não sei se vocês já tiveram a experiência, trabalham na mesa e de repente a peça vai para a parede e tudo muda. E foi muito importante para eu perceber os erros que fiz, para perceber o impacto que isto tem e para começar a interiorizar isto, o que é, que é isto do padrão da tridimensionalidade, da luz da sombra, das várias alturas do dia, de como é que a cor varia num dia de sol e num dia de chuva. E foi aqui este primeiro momento que depois me ensinou a trazer outras coisas. Vou só falar mais desta peça. Apesar de ter sido feita como peça de remate, eu sou daquelas pessoas que estou sempre um bocado a ver dois passos à frente, ou um passo à frente. E eu já tinha esquisos de este Los relacionar-se com este e com o um terceiro, para mais uma vez, com a referência da arquitetura islâmica, começar a construir movimento em parede. Ou seja, que, o, que os azulejos, tendo um padrão, pudessem ter métricas e criar ondas, criar momentos e começar a fazer coisas. Isso sempre foi uma vontade que eu tive. E então passado algum tempo, consegui concretizar cinco peças que mostravam este movimento que eu queria começar a fazer. Claro que isto numa fachada é uma coisa muito mais difícil, mas numa parede interior, porque não poder brincar com isto? E isto, eu acho que se tornou também uma das coisas pronto, que, que trouxeram alguma inovação, não só as lojas tridimensionais, mas esta questão modular dos azulejos, foi uma coisa importante no trabalho e que depois... Por isso é que depois acho que várias pessoas começaram a interessar nele. Eu trouxe aqui algumas peças para vocês verem. Estas já são outras, depois podemos... eu posso passar para vocês verem, enfim. Esta peça já não é deste grupo. Eu quis ter uma variação neste sentido, mas depois precisava de uma variação também neste sentido. E como se vão reparar, isto é um losango já com um uma das, das, dos vértices postos a meio deste desenho, para poder depois encaixar noutros e fazer uma variação noutro, noutro sentido. E começam a aparecer peças assimétricas, que eu acho que individualmente quase gosto mais das outras. Eu, que sou uma pessoa da simetria, de repente... Por isso é que eu digo, é importante descobrir coisas e olhar para elas. E nas fachadas eu olhava e aquilo precisa... Enfim, e, e eu se considero este trabalhos dos azulejos como um trabalho serial. Eu, cada fachada que eu faço é como se fosse um desenho. E tento ter ali alguma ligeireza ou leveza de pensamento, de não pensar, ah, este projeto, e da One. Não, é, é um entre outros, vai acontecendo. Eu tenho arquitetos que me protegem para tomar boas decisões, mas eu preciso ter este pensamento constante e questionar o assunto, o material. E por isso é que isto, ao contrário do que eu achava inicialmente, porque eu queria, enfim, a questão financeira era importante para mim, e eu, como sempre quis fazer escultura. Queria ter um produto que as fábricas se interessassem para me deixarem fazer esculturas em fábrica. E eu achei que o Azulejo podia ser, ao princípio, até achei que iria ser uma marca, iria desenvolver aquilo e vender aquilo. Mas como começaram a surgir projetos e eu tive oportunidades, pensei, não, isto é, é um trabalho como outros qualquer. Eu sou uma artista plástica, é fazer intervenções em cerâmica e não me interessa se me copiam, se enfim, vou concentrar todas as minhas energias na criação porque já tive várias reuniões de, de direitos, de proteção, de tudo, e aquilo é das coisas mais... Tira-nos a energia toda e eu preciso da energia para uma coisa muito específica. E por isso aceitei que venha ao que vier, o que me interessa é fazer isto e, e pronto, claro, quero fazer cada mais e internacionalizar, etc., mas concentro as minhas energias nisso. Uh, Pronto, este, eu consegui aplicar, não, não os cinco peças, mas aqui estão três peças, como vocês veem. Há aqui o losango, depois há outra inferior e depois há uma pequenina. Aqui há muitas pequeninas. Só com três peças já se conseguem fazer uma variação grande de, de padrão. E isto tem possibilidades infinitas. E foi interessante quando eu olhei a primeira vez para esta parede, lá está, eu tinha umas ideias para quando se vê concretizado, parece que quase que me emocionei a pensar como isto refletia os dez anos ou quinze anos de aulas de piano que eu tive, o ritmo, a variação, o som, enfim, tudo isto é música, tudo isto é ritmo, é matemática, sei lá. E, de repente, por isso é que eu digo que a intuição é a coisa mais importante e o trabalho connosco no trabalho da criação e do desenvolvimento de projetos, porque quando nós vamos a fundo, depois acontecem coisas que nem nós estávamos à espera e com as quais nos identificamos depois. Hum... Este também ganhou lá um prémio, mas pronto, depois isto às tantas... Aqui é um bocado o, o tipo, consegui usar quantas são, nove referências de azulejos tridimensionais mais nove referências de azulejos, isto foi o luxo dos luxos, que foi uma fábrica já me fazia todas as referências que eu queria para fazer uma mini parede e um painel parecido com este também está no Museu do Azulejo, que foi quase um momento máximo de exuberância, no sentido em que, de repente, a parede já não se percebia o que, é que era padrão, já era uma superfície, já era um têxtil, já era... não sei explicar. E isto era uma visão que eu lá tinha, que foi importante para mim concretizar, e felizmente fui tendo trabalho e houve imenso, imenso investimento em arquitetura em Lisboa nestes últimos tempos. Agora as coisas estão a acalmar, mas deram-me muita oportunidade de concretização de ideias que foi maravilhoso para mim. Em paralelo... Ah, pronto, esta é a parede do Museu dos Lejos, Que também... É isso, a ter uma parede do Museu dos Lejos, eu queria ter uma parede destas, porque por mais que eu me identifique com o padrão, isto são ideias que eu estou a explorar agora e isto é o que eu acho que representa aquilo que eu quero fazer e que eu estou a fazer. Hum, e pronto. Em paralelo com isto, fiz também umas variações como vos digo, quando se tem muito trabalho dá para fazer tudo o que nos apetece, não temos preocupações. Então, em cada. E, e, e não só me apetecia a nível de pesquisa, como eu entrava num espaço, e isto, quando estamos a trabalhar em arquitetura, temos que ir lá ver o espaço e perceber a dinâmica. Isto era uma, um corredor quase. Eu pensei, esta parede não pode ser toda tridimensional, porque toda a gente vem ter comigo quer, e quer as tridimensionais. Não, vamos ter que fazer aqui uma coisa. Isto tem uma mesa de jantar, vai ser uma zona de passagem, isto não tem espaço. Então criei esta estereotomia de, em que o que trabalhava mais eram os, ai, desculpem. os azulejos planos. Isto é difícil. Os azulejos planos aqui. E pronto, sempre com variação de vidrado, uma, uma aplicação. Isto é um vidrado meio azulado sobre, sobre a superfície e, e comecei a criar coisas. E... E pronto, isto é sempre uma surpresa para mim, cada coisa que eu queria... Ah tá, vou-me repetir um bocado e vou passar em frente. Aqui já é uma parede, Isto, esta parede é muito recente, onde já há a utilização... Isto, eu pus estas imagens em conjunto para mostrar as possibilidades quando o padrão é aleatório, não é um padrão, é apenas uma junção de peças planas e tridimensionais, que geram ritmos, lá tem umas referências, quase que isto são códigos, sabem aquelas máquinas de código que têm umas sequências, eu aplico isso no azulejo e depois faz-se o assentamento, que eu acho que também funciona bem. Isto para mim ainda é um mistério, o que é que é melhor? Eu sempre... Há pessoas que dizem, não, não é isto, é o outro, depois há outras. E por isso é bom poder trabalhar nas várias possibilidades. Quando temos uma fachada as coisas complicam-se, porque a liberdade de ter um retângulo branco é diferente de ter uma fachada cheia de cantarias, <risos> onde quase nós dizemos ao cliente mas tenho certeza que quero pôr as leis tridimensional, já tem uma fachada tão rica. Início, nisso eu sou, pronto, sou cuidadosa e, enfim, isto foi logo a seguir à Travessa das Almas, que foi o projeto da fachada 10 foi dos projetos que me surgiu, isto era um projeto gigante, era altamente aliciante para mim trabalhar nisto, mas mas eu, isto é uma parede ao pé da Avenida de Liberdade, eu ainda não tinha a peça desenhada, nunca tive peças desenhadas antes de fazer os projetos, a não ser quando já já já podia usar de umas e de outras, mas ainda estava naquele início, isto foi em 2015 que este cliente veio ter comigo, e ele queria, que isto é um hotel de quatro estrelas, que vai ser um hotel de design, lá com muitos artistas lá dentro a trabalhar, e ele queria que a fachada tivesse visibilidade da, da Avenida Liberdade. Vou só beber aqui um bocado de chá. Um, e então, se ele queria isso, ele queria trabalhar com os Pedrita. Vocês conhecem? Ele tem aqui um painel com o Pedro e a Rita. Eu sou, eu sou... Ah, pastor. é? Mas os Pedrita tiveram mais coragem que eu e disseram, não, nós não queremos fazer essa fachada porque não tem recuo, porque isto é numa rua muito curta e o trabalho deles tem tudo a ver com o recuo e perceber. E então sugeriram que eu fizesse o projeto e eles são os arquitetos responsáveis pelo design de interiores por todo o hotel. Interiores e exteriores, enfim, havia lá um arquiteto da Câmara, mas eles são responsáveis pela linguagem do hotel, até visual e... como é que se chama? Gráfica então chamaram e eu apresentei uma proposta de fazer esta peça, que era um bocado inspirada numa, numa escama de um peixe. lembro-me de ir aos jardins zoológicos com os meus filhos e ver uma piranha a brilhar, a brilhar. E eu pensei, é isto, tem que ser uma coisa deste género. E aqui já é uma coisa afastada sempre com o um losango. Porque o losango tornou-se a minha linguagem e a métrica que eu queria trabalhar. E também há aqui uma coisa importante. Estes Los Angeles têm o mesmo também que os outros, ou seja, eu, à medida que cada, fazia cada projeto, havia a possibilidade de misturar referências, ou seja, de repente podia misturar isto com os bicos. Eu não sabia como é que ia ficar, mas gostava de testar. Então usava todos os projetos para começar a criar uma quase um conjunto de referências que depois servissem como material. E a ideia à partida era que estas faces estivessem todas viradas para a liberdade, captassem a luz e refletiam e de repente Tínhamos ali uma fachada. O cliente achou que, isto, ao princípio, eu tinha isto repetido sempre. E depois, só quando havia remates, porque era a minha regra na altura, só quando havia remates é que havia os, os eixos planos. E o cliente chamou-me a atenção para olha mas você tem tanta pouca superfície, azulejar, que a ideia de padrão não se vai ler e não consegue fazer qualquer coisa. Que Também por causa de termos de custos. As peças tridimensionais eram mais caras que as planas. E nós estamos sempre neste jogo de, eu apresentei o orçamento com umas e outras, então já te queria tirar 3D e já queria, enfim, sempre assim. É, é, uma, é um facto, é uma realidade que acontece. E, e, e nesse sentido eu pensei, sim, eu acho que consigo fazer aqui uma coisa, tendo medo de ir para uma coisa mais decorativa e não tão plástica, Fiz um desenho que podia ter sido feito, sei lá, 100 anos, uma coisa super decorativa, onde apliquei o azul é a explicar que estão virados para um lado, o verde é a explicar que estão virados para o outro, depois aqui é os frisos, mas também acho que foi um bocado de encontrar a história deste edifício, não estamos a falar de um edifício contemporâneo e por isso acho que. E como, como isto ia ter tudo a mesma cor, eu achei que ia funcionar. Há aqui limitações que são. O Pedro dos Pedrita dizia sempre: ah, mas vais conseguir centrar este padrão entre janelas. E eu aí disse logo, não, não vou, porque se eu tenho uma grelha de azulejo, como aplicar a grelha do azulejo à fachada, eu tenho que ter um ponto, que foi, eu considerei o ponto de simetria sempre como início do assentamento. E depois aqui, este vai um bocadinho para a direita, este vai um bocadinho para a esquerda, se calhar vão ser comidas umas peças, mas eu aceitei que esse tipo de imperfeição acontecesse em prol de um resultado final mais relevante, ou seja, também acho que a perfeição é muito difícil de atingir e se nós só quisermos ser só querermos ser perfeccionistas às vezes não conseguimos fazer nada e por isso lá tá tentei ser arrisquei mas o cliente aceitava e eu aproveitei tudo isso todas essas permissas para fazer aquilo que eu achei neste projeto e claro com o apoio do Pedro e da Rita enfim tudo isto e este é o resultado da fachada hoje Aqui ainda está em... aliás, ela ainda está assim, não dá muito para ver, mas percebe-se que em vários momentos aparecem em abrilhos diferentes. Há muita aplicação das leis tridimensional, mas não é aplicação massiva, há aqui uma leveza. E, e eu estou bastante... Não, demorei duas semanas a pensar se estava contente ou não com o resultado. Mas porque isto é sempre um tiro no escuro. Mas estou bastante contente com este resultado e acho que o efeito... é isso, uma pessoa... Agora já não via isto de outra maneira e isso é bom, mas, mas acho que é importante pensarmos nas coisas observar e observar e eu, à partida, nunca faria isto, mas acho que funcionou bem e acho que é um, um bom resultado que abre caminhos acima de tudo. Ah, as fachadas são sempre feitas em inglês. Eu, isto foi uma coisa que a Marta, eu já não trabalho com a Marta, mas... A Marta falou muito nisso porque o grés permite não só internacionalizar, como ser uma peça muito mais resistente e por isso ter menos problemas. E eu hoje em dia já nem quase nem trabalho com barro vermelho, mesmo as, mesmo as, as paredes que eu quero fazer com aquele efeito do barro vermelho arranjo maneira de convidar designers góis a trabalhar, porque eu já passei por várias fábricas e, e de facto tem é algo aça que melhor se trabalha e nas caldas, Enfim, não conheço tantas caldas, Mas eu já tive na Viúva-Lamé, como alguns sabem, e, e tive que voltar porque a qualidade, o profissionalismo, enfim, não, não, não sei dizer a diferença. E eu precisava disso porque tenho muitos projetos a acontecer e não podia, lá está, perder energias com a produção e tinha que concentrar as minhas energias na criação. Por isso, trabalho sempre em igreja hoje em dia exceto pontualmente que seja necessário, e estou muito contente de ter voltado a Alcobaça, porque é espetacular, eu acho que o que nós temos em Alcobaça não existe, e, enfim, pronto, aqui só, eu trouxe, não sei se isto tem muito interesse, mas trouxe uns projetos para falar sobre eles, Aqui também era um edifício habitacional. Isto é mesmo importante. Quando uma pessoa vem ter connosco, aqui foi o arquiteto Samuel Torres de Carvalho, queria, queria que eu trabalhasse com ele, e tinha um edifício de habitação onde queria azulejo com variação, na Rua das Janelas Verdes, que é uma rua muito digna de Lisboa, muito importante, ao pé do Museu da Arte Antiga. E eu, bem, como é que alguém vai querer viver num edifício cheio de azulejos tridimensionais? Eu só pensava, oh meu Deus! estes exercício é que são desafios difíceis, porque são projetos que para nós são super importantes, mas tem uma carga que nós nós temos que ser responsáveis e pensar nelas. Então inspirei-me um pouco. Eles também gostaram muito daquela peça do hotel e queriam que eu desenhasse uma peça aqui para, para este edifício, dentro desse género. Que as pessoas que vêm sempre com uma ideia do que é que... E eu gosto que haja essa colaboração com os arquitetos. E então, inspirei-me um bocado naquela Vocês conhecem umas paredes em Sintra? Um, são em tijolo e têm tijolo cor-de-rosa e tijolo branco. Tijolo, e são assim, uns riscados. E eu sempre tive essa ideia e achei que podia brincar com a tridimensionalidade, mas tinha que ter ali qualquer coisa ortogonal que me, que me acalmasse esta euforia do azul tridimensional. E apesar de não se ver à partida neste padrão, que é isso que eu procuro, isto é uma, são duas peças tridimensionais e uma plana, que depois se desorganizam e, e fazem um padrão. Mas aqui quem vê, vê estas linhas horizontais que eu achava importante para, para quase que o edifício tivesse este, se fechasse e fosse mais sereno no fundo, e que fosse um edifício digno de habitação. Não estamos a, dizer, a falar de um museu onde, onde se pode fazer tudo, é um, é um edifício de habitação. Enfim, eu ainda estou no processo de perceber que como é que o edifício se relaciona com o espaço e com a arquitetura, mas há uma coisa que me deixa contente, que é, de repente, isto é uma parede de 200 metros quadrados, é uma parede gigante, e a materialidade deste edifício na rua é quase escultórica, isto é uma grande responsabilidade fazer isto e, e às vezes eu pergunto-me será necessário e etc. Tenho todas estas questões existenciais, mas... Mas, de facto, é tão bom poder criar e, e olhar para as criações e, e ver a materialidade disto e o que é que isto faz com a rua, o que é que isto faz com as pessoas, que o tipo de, de impacto é que isto tem na vida, na nossa vida diária. E, enfim, o que tem sido mais interessante até é, não, é perceber que as pessoas... Enfim, de certeza que há muita gente que não gosta, mas, mas as pessoas Apesar de acharem isto, há um novo momento, não é? Uma nova padrão, ou um novo Azulejo, espetáculo, espetáculo. há pessoas que se sentem verdadeiramente tocadas ou questionadas por, pelo trabalho que eu estou a fazer em Azulejo. Ou seja, elas sentem alguma vontade, ou seja, ficam a olhar, a questionar-se, a pensar e, enfim. Acho que a geometria tem disto, não é? Uma pessoa ficar ali a pensar <risos> e leva ali para uns lados, tira-nos um bocado desta da realidade terrena, tem uma coisa muito espiritual também e, e as pessoas sentem-se cativadas por isso, que é uma parte que, que me interessa bastante, que eu acho que estou a conseguir com este edifício também, porque é uma zona de passagem, enfim, aqui passa, to, todo, todas as pessoas em Lisboa passam aqui. E, e pronto, isto também sempre foi uma coisa que eu senti na obra de outros artistas, e, e é importante para mim conseguir isso, não só com os edifícios, como as peças mais escultóricas. E pronto, voltando, agora, fazendo aqui um, um fim nesta, na, na questão dos azulejos, uh, vou só mostrar o que é que eu consegui por ter este projeto de azulejos, ou seja, tendo em conta que nós somos as circunstâncias em que nos encontramos, para mim era tão essencial fazer umas peças mais livres e escultóricas, que eu mudei toda a minha vida para poder fazer isso. Ou seja, eu fui para fábricas, trabalhar em azulejos. Claro que os azulejos se tornaram muito importantes, mas o, o mais importante é o que eu vos vou mostrar agora, que agora se funde tudo, que era fazer esculturas cerâmicas em, em grande escala. Grande escala para cerâmica, é um metro e meio. Mas, enfim, eu via sempre coisas, tinha lá umas ideias do que eu queria fazer. Por isso é que digo que tudo aquilo me permitiu fazer este tipo de peças. Estas peças são, isto eu, seja, isto eu fazia, na, esta já na vi mas eu fiz aquilo na Moitalina, em Barrota São esculturas cerâmicas, em que mais uma vez eu mostrava este efeito do vidrado e da, estas impressões que eu queria mostrar. Mas aqui já com uma linha de pensamento, já não eram caixotes, já eram quase que bocados que eu retirava à natureza. As peças, são, inicialmente, não são feitas em barro, são feitas em esferovite, porque eu encontrei na no corte da esferovite a mesma materialidade que eu encontrei quando corto o barro com garrote, que só foi sempre uma coisa que me mexeu e, e eu queria fazer isso em grande. É muito difícil nós passarmos da escala da mão à escala gigante com o mesmo tipo de ligeireza. E isso é uma coisa que nestas peças se revela, e que eu, nestas não tanto, mas nas próximas, é importante o gesto estar presente, e não é porque é uma escala gigante que o gesto não pode estar presente. E onde eu acho que nós temos que nos centrar em que, em que linha do, da obra, da peça, é que esse gesto se nota. É na aplicação do vidrado, é nos limites, no desenho. E isto é saber desenhar, que é uma, uma coisa muito difícil, mas que a prática de desenho ensina que a prática de assistir, a, a enfim, as exposições, a trabalho, a ler, a ver, a ter contacto com as peças de outros autores ensina e, e devagarinho vamos aprendendo a fazer isso. Não é que eu saiba na perfeição, mas é, é, o, meu, é o que eu procuro. Então depois daquelas peças fiz mais uma esfera ao vídeos porque desta vez queria ver uma coisa mais Quase bocados meteoritos da natureza, quase que per, per, aqueles. Há uns, uns vidros vulcânicos, enfim, havia ali uma, uma questão da natureza e destes objetos, meio. não se percebe bem o que é que são, que são volumes, mas com esta materialidade e, e fiz estas esferovites, fui para uma fábrica de esferovites fazer, porque não tinha o fio de corte e, e eu queria também ir para a escala da escultura. E então depois tirei moldes, vocês podem ver os moldes, já, isto tudo gigante. Porquê? Porque eu estava a fazer montes de projetos que me permitiam investir nisto, porque senão eu não conseguia. Aliás, a parte de ir ter ser artista residente da Viva Mego, na Viva Lamego, foi uma espécie de uma troca de eu preciso trabalhar em escultura, deixem-me ir para aí e eu trago-vos trabalho. E pronto, depois achei que era melhor vir para o faço outra vez, então deixei uma ateliê na Viva Lamego. Mas só para vocês verem que é isso, eu, eu giro a minha vida, conso, consoante estas necessidades de trabalho, e, e é isso. Aqui estou a fazer uma peça, não, não, não fui eu que as fiz, foi o modelador e depois a pessoa da Viúva Lamego. Algumas delas moldes foram feitos aqui nas caldas e lá. E aqui é um, é um pouco do, do que se vê. Eu aqui estou a usar um barro vermelho, sempre vermelho, com bastante chamote para dar estrutura às peças, onde depois vão ao forno ser cozidas uma vez. E aqui já sou eu a aplicar o vidrado, eu, eu própria, porque acho que é importante eu estar presente no momento da produção do esferovite e no momento da vidragem. Isto Há muita coisa da questão da autoria, mas eu eu não, eu sou uma, enfim eu não conseguiria nunca produzir o trabalho que eu produzo sozinha e por isso não vejo problema nenhum em ter outras pessoas que me ajudam e eu estou lá nos momentos chaves em que pronto em que tomo decisões importantes. No resto eu não preciso tomar decisões. Claro que vou acompanhando, nomeadamente, estas juntas Claro que o modelador que faz peças na fábrica, onde ele vai com o TEC, trabalhar, é na junta. E eu pedi-lhe sempre, não, vocês juntam as minhas peças, não trabalham a junta porque eu quero que isto esteja, tenha estar mal feito, partido, enfim, porque isto é que faz o desenho da peça. E pronto, desde que eles aceitem a maneira como eu gosto de trabalhar. Aqui são duas peças vidradas antes de ir ao forno. Depois trouxe só Eu acho que estas imagens do making-off são sempre mais interessantes para quem está a estudar e para mim mesma. Por isso é que este trouxe. Aqui há uma obra de outro artista, fábrica das leis e os meus calhaus, os meus meteoritos, eles chamam-lhe -me rochas. Pois é gi as pessoas dão sempre um nome, mas a mim são mais meteoritos, enfim. Aqui eu acho que são dois barros diferentes, não há nenhuma vidrada, mas depois já aqui uma imagem do que é que começa a sair do forno. E, o que é, e porquê é que eu trago isto também? Estas peças podem ir ao forno várias vezes, não é isso que interessa. O que interessa é, sempre que nós vemos um trabalho acabado num ambiente de fábrica, não temos o mesmo, a mesma percepção do que é, que é um trabalho acabado noutro sítio qualquer. Eu digo isto aos meus alunos do ar, estou sempre a dizer, tirem o trabalho da escola, tirem, porque a cerâmica, na cerâmica nós criamos muitas expectativas que metade delas não são concretizadas. E é importante este momento em que há uma peça que sai do forno, apesar de não ser como nós esperávamos, nós temos que... Olhar para elas com distância e isso às vezes basta mudar o espaço de ateliê, basta ir para o jardim, basta ir para um terraço, deixá-la lá, voltar no dia a seguir, fotografá-la, pensar nela. Isso é um trabalho muito importante que eu faço. Eu, só para vocês terem noção, fiz umas 50 peças destas e usei agora 15 para uma exposição. Eu acho que a cerâmica se tem que trabalhar assim, nós temos que ter possibilidade de trabalhar muitas coisas ao mesmo tempo, depois decidimos as melhores são aquelas que têm as qualidades plásticas, etc., e permitir que haja erro. Isso também permite que haja leveza na vidragem, ou leveza no trabalho, ou esta maneira ligeira com que eu acabo por vidrar as peças, que depois se torna, a meu ver, a maior riqueza que elas contêm. Porque lá está, mais uma vez, o que eu quero é aquilo que eu queria ao início. Isto sou eu, sentada no atelier a olhar para as peças. Eu queria trazer isto para vos mostrar. É importante olharmos e pensar, esta tem que ser vidrada, não tem? Já estou há muito tempo a falar? Eu já não sei. Mas se for, pronto. E, e aqui, lá está. Aqui é uma peça que qualquer homem da fábrica dizia isto está tudo mal vidrado, isto está horrível. E quanto mais eles dizem, mais eu penso hum, deve estar mesmo boa essa peça. Porque é isto que eu quero mostrar. E isto vai de encontro às primeiras peças que eu vos mostrei inicialmente. E isto já é uma escultura de um tamanho considerável, que tem uma presença plástica que, que me que me fascina e que, eu, que eu, da qual eu quero falar, a qual eu quero mostrar e e a qual, que eu costumo dizer, isto faz-me respirar, não sei se me entendem, neste mundo terreno onde a vida tem uma tensão muito presente, eu poder criar coisas assim é, é uma motivação para viver e para para criar, enfim, não sei não sei como explicar. Porque tudo isto surge de uma necessidade, não é, pessoal? uma pessoa que cria e que trabalha com a criação é uma pessoa que precisa de responder a perguntas e, e isto é a minha forma de responder e pronto, trouxe só umas imagens estas estas peças aqui um bocado na continuação de trabalhos paralelopípedos também queria aumentar a escala e fui fazendo umas experiências em que de repente o plinto passa a ser plinto e ter uma peça de esferovito ou de gesso em cima e não o um inverso brincar um bocado com esta coisa de da História da Arte, não sei, ainda não sei bem. E aqui é a exposição que eu fiz, é a Água da está, está na Galeria Municipal de Arte, em Almada. Que... Eu, só, eu trouxe as imagens só para vos... Aquela peça é incrível, eu não tenho nenhuma imagem dela porque ela saiu do forno e foi para a exposição. Mas aquilo quase que é uma lasca. E esta exposição é muito importante, está a acontecer agora. E por acaso, houve neste fim de semana, uma conversa. Porquê? porque Porque... Eu venho da cerâmica, não é? Trabalho numa escola de artes que é o Arco, já expus, mas de repente tenho a primeira pessoa, que é a curadora Felipe Oliveira, que trabalha no panorama de, das artes plásticas, que vem conhecer o meu trabalho e diz, eu quero expor o teu trabalho, tu és uma artista a trabalhar em cerâmica, e isto já acontece no mundo inteiro, só em Portugal é que a cerâmica continua a ser considerada artesanato e uma arte inferior e secundária. E por isso, para mim, mais uma vez, uma validação de um curador de, de, de artes contemporânea, olhar para o trabalho, ela está à frente da Casa da Cerca, das Galerias Municipais da Almada. É importante que isto aconteça, são gestos de pessoas que, de repente, validam... Como eu disse ao início, nós trabalhamos no escuro, estamos sempre muito... É este o caminho, mas não sabemos até que ponto é que vai ser. E, de repente, a coisa concretiza-se, depois de muito trabalho, de muita conquista, e isto é, é muito importante para mim estar a acontecer agora. Quando ela me fez a proposta do, desta exposição, isto é uma cave, faz parte da galeria, não é muito interessante. E eu sei bem, mas que, que maçador só apresentar cerâmica, porque eu também me farto das coisas e às tantas já não consigo olhar para elas. E queria trazer outra coisa que não fosse cerâmica. Estas fotografias são muito mais enfim, não liga. Mas era só para vocês perceberem um pouco o espaço positivo. E eu acho que um mês antes da exposição comecei a desenhar, que foi uma coisa que eu nunca fiz. Mas comecei a perceber que na linguagem plástica, queria transmitir, queria fazer em papel coisas que começaram a surgir depois de vidrar estas peças e depois de fazer isto. E mostrei este conjunto de desenhos, são nove aguarelas, que eu lhe chamei glaze Drawings, glaze é vidrado. Que, enfim, porque lá tá, isto tudo, tudo anda aqui, pode ser cerâmica, pode ser desenho, mas eu acho que a temática é sempre a mesma. E se vocês olham para isto, ou olham para a primeira peça que eu trouxe na apresentação, isto é tudo a mesma coisa. O trabalho é assim, é, vai-se desdobrando, vai-se falando na mesma... Com, enfim, a Filipe achou que os desenhos eram relevantes, que deviam ser mostrados. E eu mostrei com muita satisfação, de repente tenho um desenho também, não, não faço só cerâmica. E isto abre caminhos, mais caminhos, como eu vos falei. Ela também quis pontuar a exposição com alguns azulejos. E pronto, isto é uma ela final da apresentação que, enfim, fala de tudo, eu acho. E essa exposição está? Está na Galeria Municipal de Arte em Almada. É, se vocês forem para, para a Almada, tem a rotunda Centro-Sul, acho que se chama Centro-Sul, depois sobe-se pela linha do elétrico e é a primeira rotunda lá em cima. Sim. E pronto. <risos> Perguntas? Obrigada. Uh, bom dia. No início da conferência disse que trabalhou três ou quatro anos em Londres. Sim. Uh, foi na área da arquitetura ou.? Sim. Foi, eu fui, eu fui estagiar à do David Adjaye, que é que é um grande arquiteto do Gana e ele estava nas com a carreira, ele tinha pai aí 40 anos e estava a começar a ter uma carreira grande. Ele hoje em dia faz muitos museus no mundo inteiro, é o Sir David Adjaye já é. e foi uma grande experiência. Ele, tra, ele trabalhava muito com materiais e eu acho que foi ali que eu abri abrir um bocado os horizontes para esta questão da materialidade, que ele questionava, ele tinha uma telha e, de repente, virava a telha ao contrário, ou cortava a telha e aquilo podia ser um elemento da fachada, enfim. E eu trabalhei muito com 3D lá, mas trabalhei muito com os materiais e foi que fui abrindo a cabeça. Eu lembro-me que havia um corredor, o corredor do, do atelier era, era só materiais, era tipo isto, nunca visto num atelier em Portugal, tens tudo fechado em caixinhas ou na parede, Ali era tipo, era tipo playground, sabem quando vão ao médico pediatra e tem uma montanha de brinquedos? Era o que aquele ateliê tinha, uma montanha de materiais para nós convivermos diariamente, que foi uma grande aprendizagem. Depois saí de lá, isto estávamos em 2004, 2005, estava tudo ao rubro antes da grande crise, então eu saí e entrava nos ateliês, porque o AJ era dos melhores, mais considerados na altura, e trabalhando com ele eu tive as portas abertas para ir para onde eu quisesse depois acabei por ir para o Terence Conran, que foi o fundador da Habitat e que é o dono da Conran Shop, e ele, ele tem um trabalho de interiores incrível, vocês devem conhecê-lo ou não. Terence Conran tem, é, o, é o dono da Conran Shop e foi o fundador da Habitat e que tornou o design muito acessível a muita gente e enfim, tem espaços... foi marcante na área da de decoração de interiores, mas eu trabalhava como arquiteta de exteriores em Paris isto porque eu queria um trabalho das novas cinco, que era no AG, eu trabalhava até às 6 da manhã, várias vezes por mês e aquilo levou-me mais ao estão. E por isso eu precisei de uma coisa mais comercial. Depois fratei-me do comercial e fui para trabalhar com o Cláudio Silvestrin, que era ele era sócio de John Pawson, um arquiteto também muito particular no uso dos materiais, da pedra e muito minimalista. Ele é italiano, tinha ateliê em Londres. Foi onde eu tra trabalhei até a acompanhar uma obra e que percebi que, não só por Londres, enfim, aquilo é uma cidade muito, muito exigente, e percebi que queria voltar para Portugal, que tinha muito a fazer aqui, e, e que estava na hora. E voltei. Okay. Uh, quando começou a trabalhar uh, as fachadas em as lojas e isso, também fazia, digamos, trabalho normal de arquiteto? Não, mas fiz muitos trabalhos, eu ainda faço. Eu voltei de Londres, o que é que eu fui fazer? Fiz um trabalho de arquitetura, fiz outro, mas percebi que então em Portugal, enfim, as condições de um arquiteto, eu acho que Portugal, desculpem se eu disser isto, mas a cultura da arte e da arquitetura é muito ainda, é muito baixa, ou seja, as pessoas não sabem o que é que é trabalhar com um arquiteto e acham que um arquiteto é um conselheiro e, enfim, às tantas... e ganha pouquíssimo para o que está a fazer e para a quantidade de trabalho que tem. E, e essa falta de noção e de cultura do país, eu acho que foi uma das coisas que me ajudou a, a pensar noutras formas de viver, porque estávamos em plena crise e os arquitetos não ganhavam nada, matavam se a trabalhar e eu pensei, bem, se é para não ganhar nada, prefiro fazer uma coisa que gosto realmente e que me realize, do que trabalhar em arquitetura. O que é que eu fui fazer? Quando me inscrevi no Arco, acabei por ser monitor e sempre trabalhei, mas comecei a vender casas e a ter um trabalho que não me ocupasse a parte criativa, só a parte mais prática e de cumprir com o dar dinheiro. E, e vendi algumas casas, hoje em dia até continuo a trabalhar para um chineses a quem eu vendi casas. Tenho assim um... sou a mulher dos mil trabalhos e as pessoas... é verdade. Hoje em dia, posso dizer que podia viver da cerâmica, mas pronto, dá jeito. Eu tenho dois filhos, isto, as coisas complicam. E, e somos os dois artistas em casa, por isso eu tenho que fazer à vida. Não, mas é isso, trabalho, eu tenho, trabalho com imensas coisas, mas não como, como arquiteta. Depois acabei por voltar a trabalhar como arquiteta. Onde eu sinto que trabalho é, é com os, com os arquitetos, mas, mas nem me considero arquiteta, eu não sou... Eu, sou, eu faço intervenções e claro que tenho um entendimento da arquitetura, trabalho com AutoCAD, tenho, tenho uma, uma sensibilidade ao trabalho do arquiteto. Lá está, a, a coisa funciona bem. Há muitas pessoas que dizem que eu só consigo fazer isto porque sou arquiteta de formação. É possível. Mais por causa do entendimento geral que eu tenho do projeto, mas, mas cada vez que o arquiteto até me começa a explicar eu o projeto que te vai lá dentro, a mim é diferente, eu, eu, a minha temática é outra, o meu pensamento é outro, não é, não é no todo da arquitetura. Um, e pronto, sim, vou fazendo os trabalhos. <risos> uh, Bonita, um, de onde é que veio esta paixão pela cerâmica e, e o conhecimento de trabalhar toda esta parte dos vidrados, do, do tipo de materiais? Eu acho que há uma coisa importante que, que eu desconhecia até descobrir a cerâmica, que é, é a vocação. Isto, A vocação é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Os meus pais, não sei se vocês sabem, mas eu cresci numa família, de, a minha mãe era decoradora de interiores, tinha um mega negócio e eu fui criada para ser a pessoa que levaria o negócio em frente, a sucessora. Era um negócio já bastante... <risos> Aquilo seria interessante. Porém, eu nunca tive essa vontade. Achei que eles já tinham feito tudo que não havia caminho a abrir. E quando fui para Londres foi um bocado como fuga à pressão que eu tinha familiar para, para ser essa pessoa. Quando voltei de Londres, precisava de me libertar daquelas coisas todas, da perfeição e do, do caminho que eles escolheram para mim. E foi aí que me inscrevi no Arco e fiz também um trabalho um bocado com, com um coach, um bocado a perceber os caminhos que a minha vida poderia tomar, porque eu estava mesmo, estava um bocado até deprimida, tipo, estava ali perdida na minha vida. E, e percebi que tinha que pôr a mão na massa, que tinha que me realizar, que a minha cabeça estava sempre a criar e eu precisava de, de ter escapes para esta criação. E fui para o Arco porque achei que queria ser artista, e, enfim, trabalhar com materiais e na, na Faculdade de Belas Artes era preciso fazer um exame eu fui para o Arco fazer um curso de desenho para fazer esse exame. Primeiro apaixonei-me pelo Arco e depois havia este curso de vidrados que por acaso era em Almada, eu não tinha carro, <risos> perdi-me, cheguei lá atrasadíssima, mas quando eu cheguei a Almada... Ouçam, as coisas sentem-se, eu não sei explicar. Não é tipo... Eu, não é tipo... As coisas não vêm da cabeça, as coisas sentem-se, uma pessoa chega a um lugar e a tua vida transforma-se e só quer estar ali, e não há nada, que aliás, nem foi pela cerâmica, foi pelo lugar, eu achei aquilo tão maravilhoso, eu vinha de Londres a ressacar daquela vida e, de repente, aquilo é uma quinta, um estilo de vida, tudo em paz e... Enfim, só passarinhos e árvores, e eu pensei, o que é que se faz aqui que eu quero ficar aqui? E foi assim que aconteceu, Os vidrados foi o primeiro workshop que eu fiz, porque eu já tinha a experiência de... com a materialidade nos ateliers de arquitetura, sempre tive curiosidade, mas nem sabia que as peças iam ao forno, só para vocês verem. Eu cheguei lá de blazer, vinha de uma reunião, e elas, mas trouxe peça para vidrar, e não, peça, eu vivia noutra galáxia. E, e é isso, as coisas mexem connosco de uma forma que nós vamos descobrindo caminhos, e foi foi isso, muito simples. Agora, a questão da vocação, depois, no curso, eu fui percebendo que entendi as coisas de uma maneira que a, a maior parte das pessoas não, e, e isso, de facto... Eu acho que é o que significa tu teres uma vocação. Parece que já fizeste isto noutras vidas, parece que, que a coisa te surge naturalmente. De uma maneira, não estás em esforço, é, é tudo natural. E, e isso fui descobrindo ao longo do curso. Isso que você comentou, que te assustou, essa falta de, de informação a respeito de arquitetura do, do próprio país, né? Uhum. isso mudou um pouco? Eu, eu cheguei em Portugal faz muito pouco tempo, não tem nenhum Eu ano. acho que tem mudado, primeiro, pelo trabalho brilhante que muitos arquitetos estão a fazer, não é? Sim. Mas, mas nas pessoas em geral ainda se vê muito... Isto tudo demora gerações a mudar, eu Sim. acho. Coisas de, com com de educação não? de educação. Você não encontra resistência com o seu trabalho? Porque o seu trabalho é, é tão inovador nem é tão... É, Não, nem é com o meu trabalho, nem é a resistência. É mesmo. É não, questão... não, não o seu trabalho, é assim. mas resistência em relação ao seu trabalho. Porque o seu trabalho é muito inovador, é muito. Por, por acaso não tenho sentido. Que bom. Mas eu, sim. Era isso que eu queria saber. Até tenho sentido bastante. Eu acho que as pessoas têm se abraçado bastante. E que eu bom. Não, percebo, não percebo se. Pronto, não sei é? Se as justamente. pessoas que não gostam, se calhar não têm falado. Sim. Eu aceito que haja pessoas que não gostam. Porque claro, não... sempre existe, mas... Não, mas eu acho mais, em termos, isso que eu falei, é uma coisa mais da de, de educação e da cultura Sim. e nós somos um país, de facto, que precisa trabalhar muito ainda, a nível da cultura. E, e isso nota-se nota diariamente e é uma pena. Que as pessoas, em geral, mesmo dentro das nossas famílias, as pessoas não, não, não estão informadas, não... Hum. isso depois revela-se a nível de trabalho. Porque... Enfim, eu como artista, tomo a marimbar para isso porque estou na minha vocação e é me indiferente diferente se a pessoa percebe ou não percebe. Mas quando uma pessoa está em luta, numa profissão que não tem vocação, que era o que eu era como arquiteto, Sim. e ainda por cima tem que lutar com esse tipo de pessoas que não, uhum. que não compreendem, é mais difícil. Eu não tinha esse esse vigor para ir lá à luta na profissão da arquitetura, mas tenho nesta profissão, oh, sendo, fazendo cerâmica e... Sim, mas é como o seu trabalho, é, você intervém na arquitetura, pois, isso já é um, é um passo bem... Pois, é possível, sim. Ainda, por acaso, ainda não tinha pensado que te procurem para usar não usar o seu trabalho não, artístico eu, sim, na sim. arquitetura, em fachadas. Mas isso que... sempre foram com arquitetos. O que eu falo é o público em geral, a dificuldade da arquitetura é mais com o público em geral. Eu acho que com arquitetos eles perceberam logo a minha mensagem. Oh, eu própria não sabia... Eu, eu no início, no meio das minhas inseguranças, tinha duas opções. Ou eu seria uma espécie de consultora que fazia a ponte entre as fábricas e o arquiteto, que era o que eu achei que que era uma boa possibilidade de trabalho, era dizer, olha, eu percebo disto, vamos fazer coisas juntos, porque é preciso pôr a cerâmica num outro patamar. Mas aconteceu o inverso, que eu comecei a ganhar os prédios, e eles começaram a olhar e, e queriam isto para um arquiteto, dizer, olha, vem tu fazer a minha fachada, é, é incrível, e eu nunca pensei que isso viesse a acontecer tão rápido, mas aconteceu, e eu eu agradeço muito aos arquitetos com quem trabalho, porque foram eles os veículos de eu poder fazer coisas, não é? E foi incrível. De uma certa forma, se os arquitetos já estão produzindo e te procurando, é porque está vendo uma resposta ou uma, uma tendência por parte do público de aceitação. né e, e Sim, de, também. Mas, é, mas a inspiração essa... desse, desse trabalho inovador. Tem sido bom. Que continue assim. obrigado Para todos. Bom dia. Uh, a minha pergunta é relativa um bocadinho ao futuro, porque o seu passado é muito controverso, não é? Porque a arquitetura passou partes plásticas, é incrível. E eu queria perguntar se há um caminho traçado, ou algo pensado, ou que vier, vem. Pronto, eu, o que é que acontece? Eu agora, passados. De, eu comecei o curso do arco, de cerâmica, há 10 anos atrás. Eu estou no momento em que. Nunca pensei que tanta coisa acontecesse em 10 anos e o meu pai só dizia mas tu queres ser a oleira? Tipo, quando eu comecei a estudar, tipo eu investi em ti, tu que tinhas os melhores ateliês e Londres e agora queres ser a e Eu tinha muita pressão em cima, eu estava a mudar de uma vida cheia de futuro para um incerto. E, e ao mesmo tempo que eu faço, estou agora a olhar para trás do que é que construí, do caminho que quero continuar a fazer nos materiais em que eu trabalho, eu também gostava de manter a postura que eu tinha há 10 anos de, das sensações, ou seja, eu não vou agora só porque isto é um percurso fácil, entre aspas, e porque pode dar-me uma vida boa, não vou fazer isto e, e ser chapa Teresa, obrigada, e fazer isto a vida toda só porque é uma receita que eu consegui chegar e... Há muitos artistas que fazem isso, descobrem uma coisa e fazem a mesma coisa a vida toda. Mas eu gostava, se tiver a oportunidade, de manter alguma frescura e alguma sensibilidade no caminho. E isto representa, se eu chegar amanhã e se sentir que é por ali, há uma coisa que eu sinto muito forte, que é, eu gostava de fazer isto totalmente sustentável, muito em breve, ou seja, usando pastas recicladas, e até já estou a tentar entrar em contacto com os do, do Norte, que estão a fazer estudos nesse sentido. E, e gostava de internacionalizar, que também estou a trabalhar nisso, por exemplo... Estou a organizar feiras, mas em sítios muito específicos, não é aquela coisa do mass market, não quero ir para feiras de design tipo, onde sou uma e entre milhões, quero ir muito mais para um. Porque acho que isto são obras de arte que eu estou a fazer, não é uma aplicação de um azulejo, e por isso quero ir muito mais no sentido de, ou das peças de autor, ou, enfim. E isto para dizer o quê? E pronto, estou um bocado num vazio, devo dizer. Fiz esta exposição, concretizei uma série de, de objetivos que eu tinha e agora não estou com muitos... Tenho, quer dizer, tenho um objetivo sempre de... Isto parece um... um eu, eu fui educada para trabalhar, então para mim é difícil não trabalhar. E o meu objetivo agora é conseguir atingir um estado de espírito e alma que consiga, tipo, slow down, ou seja... Eu sou hiperativa, acordo às 5 da manhã para trabalhar, tenho imensas ideias, mas preciso de ler, preciso de, de praticar yoga, preciso para conseguir ter aqui um... No fundo, eu percebo que o, o Criador é um receptor e é um, um canal de fazer coisas, e por isso é preciso ter um, um certo tipo de estabilidade emocional e mental e física para que a coisa aconteça. E é nisso que eu estou a trabalhar. Para, porque acho que o resto já está conseguido, já tenho as ferramentas e agora é é saber receber e aceitar e perceber os caminhos, que caminhos é que eu posso fazer para continuar a criar coisas novas. Eu hoje em dia, posso dizer-vos, eu trabalho muito pouco e a capacidade de trabalho é muito grande, ou seja, eu sei que sou muito mais eficaz no pouco tempo que estou, mas que estou completamente... Aliás, eu posso estar a levar os meus filhos à escola e estar a trabalhar. Eu sou daquelas pessoas, tipo, as coisas surgem e o que é importante é tempo de qualidade no trabalho. e, e Enfim, eu trabalho em casa, tenho uma casa onde tenho um forno, tenho os filhos e, e o, o, o momento mais nutritivo do meu trabalho é ao fim de semana, quando eu sei que eles estão ali, eu vou para a hotelia e estou no computador e as ideias surgem em momentos que eu, eu estou bem emocional, emocionalmente, é, é difícil explicar. Porque durante a semana, estou sempre a responder a telefonemas, eu sou responsável do departamento de cerâmica do Arco, em que quando, nós, quando eu estudava éramos 5, agora são 50, acompanhei todo Ou seja, trabalho muito, e lá estão os chineses, depois liga, Enfim, há uma série de ruído que tem que ser, eu tenho que criar bolhas de concentração, e isso consigo em família, e eu acho que cada um tem, esse, tem que perceber, com a sua sensibilidade, quais são esses momentos e onde é que se sente fértil, no fundo. E pronto. Eu acho que também em várias diferentes fases da vida os momentos são diferentes. Por exemplo, agora só me tens de ir a concerto e sair à noite ir às exposições porque os filhos já estão a crescer e eu estou a precisar de algum tipo. Mas acho que, para mim, que fui educada para trabalhar, etc., sempre foi difícil dar este passo do lazer e do prazer e de dar-me ao luxo de não fazer nada um dia inteiro, se for for esse o caso. Enfim, Porque... É importante aceitar. Eu acho que as mulheres têm assim os ciclos e isto um dia é muito criativo no outro dia já não é nada e acho que temos que é importante saber viver com isso. Há, há diferenças entre mulheres e homens e quer dizer, não é? Eu acho. Eu sofro um bocado com isso por isso. Bom dia. Bom dia. Uh, retirou alguma inspiração da obra de Gaudi? É que eu quase que fui transportada para a casa bat Sim. Quando vê algumas das fotografias. Pois, eu falho, a minha não conheço bem, conheço dos livros, mas sim. presencialmente, mas claro que sim, é assim, ele é um género, ele é ele de, eu nem sei como é que ele conseguiu fazer aquilo, porque digo sinceramente, porque se é tão difícil para mim fazer coisas muito mais simples, Aquela cabeça, aquele... E nem sei em termos de como é que ele conseguia dialogar com as pessoas, porque isto não se faz sozinho. E ter uma equipa de pessoas que percebam e que... E a obra se construa, não sei. Acho que aquilo é um, é um gênio. E acho que tem ali uma capacidade... Não sei, não sei como é que aquilo... Sei lá... É que nós pensamos, noutros tempos, eles estavam mais concentrados. Hoje em dia, nós estamos muito distraídos. E criavam... Mas, noutros tempos, também era muito mais difícil fazer muitas outras coisas, e... Por isso, não sei como é que aquilo é possível, sinceramente. Hum, gostava de... Por acaso, o caminho que eu, considerando isto uma obra de arte, vejo muito mais a ir para um caminho tipo Gaudi, em que um dia faça... Mas é isso, eu preciso conseguir condições para fazer isso, porque... Porque é muito difícil, Sim, não sei. Mas a inspiração... Eu, a inspiração não vem tanto como obra final dele. Não? Claro que há um método de fazer, e, mas a inspiração, não sei, às vezes vem mais de, lá está, da arte islâmica, das tapeçarias dos indígenas americanos, de, da natureza. De, tipo, achei graça, no outro dia fui outra vez ao Jardim lógico com o meu filho e ele disse, olhou para uma cobra e disse: olha as azulejos da mãe. E eu: ''Ei, és um gênio! Tipo, parece que as coisas, tipo, meus de repente começam a perceber de onde é que as coisas vieram, mas... Mas é isso. E inspiração, pronto, vem muita arquitetura também. O Gaudi... O Gaudi é incrível. Quem me dará a mim? É mesmo é aquilo. Hum, trabalha individualmente ou, tipo, trabalha num ateliê? Ou se nunca pensou criar o seu próprio ateliê, já que Sim. tem... Ter sempre pessoas a comandar os vários fases? Assim, há uma coisa que eu sei bem: que é eu não quero ser uma empresa e e não quero, acho por enquanto, ter um ateliê com mais pessoas. Eu sou. Eu tenho aqui. Eu tenho um peso grande da responsabilidade. Assim, enfim, pronto, contando a história da minha vida: os meus pais tinham 40 empregados, eu sei o que é a pressão de, de uma pessoa ter empresa e vejo outros artistas a ir para um estúdio ou para e terem uns grupos de pessoas e andam sempre... Ainda agora estava a pensar a... a vir para aqui, eu venho sozinha sempre, eu sou... Essa coisa que eu mais venero, é o silêncio e estar sozinha, e isso e por isso não me vejo a ter uma empresa com várias pessoas. No entanto, fiz sempre tudo sozinha até um ano e meio atrás e estava a ser difícil, porque estava a ter bebés e, e... e... e, estava... e estava sempre a trabalhar. E encontrei uma pessoa incrível, que ela própria tem outro trabalho e que me ajuda só no contacto com clientes e no momento do orçamento, enfim. Ou seja, eu percebi que o que me estava a afetar, no mau sentido, era ter que responder a 30 e-mails, dar 30 orçamentos, porque isto houve aqui, para eu fazer estes projetos, houve muitos outros que caíram, não é? E por isso, e eu sou daquelas que basta mostrarem um desenho, já estou a ter ideias e a imaginar coisas, e, e envolvia emocionalmente muito com os projetos e por isso arranjei uma pessoa que que me ajuda e, e pronto, vocês estão a perceber, eu sou uma pessoa de, muito aberta e envolvo-me logo com as pessoas e isso também não pode ser a nível profissional porque há tantas da academia, ou seja, ela faz uma espécie de um filtro ela é a pessoa que impõe e, e mais os limites, porque eu não tenho limites tipo, a mim vale tudo. Não, não, não, não sou uma pessoa muito assertiva, nem que ponho limites, etc. E por isso precisei de quase uma, uma defesa antes das pessoas me conhecerem, que é essa pessoa. Para além disso, a produção sou tudo eu que acompanho em fábrica, não me vejo a ter outra pessoa a olhar, pelo menos por enquanto, e eu gosto disso, eu, eu divisto-me à grande. Se eu ficar um dia fechado em casa com mil pessoas a trabalhar para mim, é uma coisa que me vai aborrecer de morte. e para além disso, agora por acaso, estou a ter, isto é giro porque as coisas, eu não vou à procura de ninguém. As pessoas vão-se juntando a mim, sempre de maneira muito independente, ou seja, se eu decidir não fazer nada, elas não, não, não vão deixar de ter trabalho por minha causa, que isso é uma responsabilidade grande. E há outra pessoa com quem eu estou a trabalhar para fazer, vou começar a fazer edições seriadas do, do trabalho. Porque há muita gente que não quer fazer paredes e que quer um, um objeto, então... Mas é isso, a produção é essa pessoa, eu sou sempre um, um, a pessoa central, mas tenho assim, um, pessoas com quem me vou cruzando, que vão trabalhando em projetos, e... mas não me vejo nada a montar, uh... montes de gente diz, não, isto é o teu futuro, vai ser isto, isto e aquilo, eu não, eu não sou essa pessoa, lamento. <risos> tipo, sei, é que eu vivi com isso a vida toda, montes de gente a ter imensa expectativa em relação à minha pessoa, mas eu sei que não sou assim, por isso não vou seguir esse caminho. Se daqui a dez anos me apetecer, eventualmente, mas agora hum, gosto desta liberdade do silêncio e de estar sozinha. E estar, é isso, não preciso de dar satisfações, não preciso de nada, não, é, é, é ótimo, é um luxo, é o meu luxo, enquanto isto correr bem assim. <risos> Olha, Mariana, eu agradeço imenso. Estou a disponibilidade eu. de estar aqui e esta conversa, naturalmente, é muito importante quer dizer, para todos nós, mas para eles, para os alunos do terceiro ano, principalmente, que estão com uhum. esta expectativa de tentar perceber o que é que vão fazer e, com, e quais são as diferentes maneiras de encarar o um mundo mais profissional. Portanto, é sempre importante ter esta né, relação uhum. mais próxima com com as pessoas que convidamos e que vêm cá e que partilham as suas experiências. Uhum. Muito obrigada. Obrigada a eu. <risos>